Olá, seu sou o e hoje eu estou aqui para falar de um ano de empresa. O que, que mudou de lá para cá? Quais são os valores da empresa, beta sistemas? E como que os deficientes são tratados? E como foi entrar na equipe que eu tô hoje em dia? Antes de a gente começar, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para mais gente... Quanto mais gente assistir esse vídeo, mais relevância ele vai ter no YouTube, então é muito importante. É, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo. Se inscreve no canal e, com, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, hoje dia 23 de setembro, estou fazendo um ano de beta sistemas. De lá para cá, teve muita coisa boa que me aconteceu dentro da empresa, como desafios imensos. E eu estou aqui hoje para falar sobre... O que, que eu estou achando de trabalhar na Beta Sistemas? A primeira coisa que me enche os olhos na Beta Sistemas, sinceramente, é os valores da empresa. Que trata todo mundo com igual, todo mundo tem igualdade de crescimento dentro da empresa. Outra coisa que ela prega muito e também faz é, é a inclusão de pessoas com deficiência. Para a gente ter uma noção, tem vários deficientes trabalhando na empresa e isso... Agrega valor, tanto para nós deficientes, mas também agrega muito mais valor para a empresa em si. Porque, pense comigo, quanto mais deficiente você tem na empresa, mais a comunidade vai ver com bons olhos. E isso vai fazer com que o produto da empresa venda mais. Estamos num, num momento da nossa, da nossa vida, no mundo, que a gente precisa apostar e fazer o bem para as outras pessoas é isso que a Beta tenta fazer com ações sociais e inclusão inclusão da pessoa com deficiência outra coisa que me enche os olhos na empresa o ambiente então não é um ambiente tão pesado o ambiente se torna leve todo mundo é muito divertido todo mundo é muito zoeiro claro que vai ter um e outro que não é assim mas não tem problema como é que foi meu primeiro dia na Beta Sistemas meu primeiro dia na Beta Sistemas foi incrível. Eu lembro até hoje como a equipe me acolheu. Eu cheguei na sala. Eu trabalho na no, no Vertical Atendimento. Um abraço para toda a equipe do, da Vertical Atendimento. E como foi chegar na Vertical Atendimento re, e ser recebido de uma forma única e uma forma tão amorosa que eu me lembro até hoje. Eu cheguei na minha mesa para trabalhar. Tinha bombons e tinha um, uma minicar de seja bem-vindo, Leandro, isso já me motivou a trabalhar nesse equipe, nessa equipe tão maravilhosa e de lá para cá só foi desafios. Mas como é que a equipe em si? A equipe é, é muito altruísta, a equipe tem um gestor que, que a, me apoia pra caramba, tem um pessoal que tá me ajudando agora que a, a ser saiu, tá me dando suporte e eu sou muito grato a isso, porque eu não sou ninguém, ninguém sem minha equipe, porque é ela que me ensina a cada dia a ser melhor e as pessoas têm que aprender com outras pessoas, eu sempre prego isso e isso é bacana, mas saber que eu tenho uma equipe que tá ali para te ajudar na hora das dificuldades é muito bom. Primeiro dia também teve o... Uma cena muito inesquecível aqui. Surgiu meu apelido, meu apelido eu vou falar em outro vídeo. Qual é o meu apelido da empresa e por que esse apelido? Mas o pessoal é muito zoeiro, muito legal e eu sou grato, muito grato por ter caído no vertical de atendimento. Acho que a empresa toda em si é bacana de trabalhar, é um ambiente saudável. E os desafios que eu estou tendo agora, como um tester está sendo muito, muito mais uma prova de alto início da minha equipe, que está me ajudando um monte, está me, tá me consolando nas horas de dificuldade, os, os, os programadores estão deixando o código mais limpo, uma, menos, com menos bugs, isso já ajuda o teste a ser mais eficiente e só tem que agradecer isso, entendeu? O desafio, os desafios que eu tenho no teste agora. Bem, é, a evolução está acontecendo gradativamente muito rápido dentro da beta-sistemas. É, em 14 de agosto, a menina que estava comigo de teste saiu e. O meu gestor falou, a gente não vai botar nenhuma na lista de teste, vai ser só contigo. E no começo eu fiquei tão, tão abalado, tão emocionalmente abalado, e fiquei pensando, será que eu dou conta, será que não? E estamos na terceira semana, em terceira semana, é, poleado em incidentes, é, testei o pior teste do mundo, que foi integrador, que é uma coisa que eu quero falar, quando eu falar de teste para vocês... É, mas a vida é assim, a vida é muito é motivada por desafios É isso que deixa a vida mais com mais significado para ti É desafios E eu estou agarrando isso com unhas e dentes E, e vocês têm que saber disso Que a Beta Systems é um lugar muito legal de trabalhar E se você for um cliente nosso é, Olhe com bons olhos nossos produtos, porque são produtos é, excelentes e a Beta também aposta na inclusão, isso que torna o mundo melhor. Como é que é a acessibilidade na, na Beta Sistemas, quando eu trabalhava lá? É, eu tive todo o suporte com acessibilidade, eu tive uma mesa para mim, perto do microondas eu é, tinha rampas, eles botaram um produto... É, Anti-aderente no chão para não escorregar. Tentaram fazer diversas adaptações para mim e para os meus companheiros deficientes. Eu acho que isso mostra o quanto a empresa está preocupada com o bem-estar de uma pessoa com deficiência. E eu quero ver mais deficientes na beta. Eu quero ver é, a galera subindo de Eu quero ver. A Beta se tornando uma das referências em inclusão na região ou até mesmo no país, entendeu? É isso que eu quero ver. Bem, esse foi o recado de hoje. Espero que você tenha gostado e compartilhe esse vídeo e até mais! Valeu!